Olá pessoal, tudo bem? Mizel Martins aqui, seja muito bem-vindo ao Assessoria Robô Forex Trader. Como você pode então fazer parte do nosso Assessoria Turbochal com TAPAN, ok? Como você pode fazer parte? É muito importante esses detalhes, essas informações para que tudo fique alinhado para você fazer parte, participar do nosso Copy Trade com TAPAN, ok? Então, primeiro passo aqui que nós vamos fazer é o seguinte... Você está dentro da corretora, você já fez cadastro, já validou com seus documentos, está tudo validado e você já criou a conta direct e já criou a conta pan, né? Você já fez o processo de transferência da conta pan da conta direct para conta pan, tá? E o seu valor então já está aparecendo aqui. Muito bem. No caso aqui é uma conta demonstração aqui que eu estou fazendo esse vídeo, esse tutorial para mostrar para você. Então na sua conta pan vai estar aparecendo em dólar a o valor que você depositou Ok muito bem primeiro passo é descobrir então quais são as credenciais dessa conta Pan tá porque nós vamos usar então no processo no passo a passo que você vai ter que cumprir para de fato estar preparado para participar do nosso copy trade então passo número um descobrir a senha login ok e servidor dessa conta que a gente já tá vendo o servidor Live 3 e o número da conta que é importante mas lá no meu e-mail eu já vou, eu vou buscar é, o servidor as informações que são necessárias então o login tá a senha e o servidor são as informações importantes e necessárias que você precisa Ok no meu caso aqui eu vou estar tá preenchendo aqui para a gente poder estar usando. Muito bem, depois de ter encontrado essas informações, ok? Você vai ver lá na lâmina, passo 1, um, passo 2, você vai estar vendo esse tutorial, né? Assistindo os tutoriais, e vai ter um link. No passo 1, um, você vai acessar este primeiro link, onde vai abrir esta primeira página, ok? E nesta página aqui é necessário você preencher estes dados aqui. Então o que, que você vai colocar neste nesses campos aqui? Número 1, um, você vai escolher então o servidor. Você vai observar no seu e-mail. Se for Live 3, nós temos uma tabelinha aqui. Se for Live 3, você escolhe AU2, ok? Como aqui é Live 3, escolherei então AU2. O número da conta é este número aqui, ok? Coloco este número, copio ele, vou lá e coloco ali. Muito bem, o, a senha é esta aqui. Ok, eu copio e coloco lá no lugar da senha. E o valor que você colocou lá dentro da conta PAN? O valor que você depositou, o valor exato, tá? Você então coloca aqui, se foi 150 ou foi 300, né? Ou foi mil dólares, tanto faz. O valor que você depositou tem que ser o igual aqui para preencher aqui. Pronto. Se for por acaso, se o seu servidor for Live 6, então você vai escolher, escolher o K3, ou seja, o K3. Só escolher o K3, preencher com os dados, pronto. Você clica na caixinha, clica em investir, pronto. Você está apto agora para entrar dentro do escritório virtual do investidor. Ok, pessoal? Muito bem, isso nos leva então para o passo 2. No passo 2, você vai estar clicando neste link, tá? Você vai estar tá pegando ele, acessando este link, você vai chegar nesta parte. Nesta parte, novamente você vai observar se o teu servidor é Live3 ou Live6. No caso aqui é Live3, então eu deixo no AU2, se for Live6, então você coloca o K3. Pronto. Qual é o login da conta? Muito bem. Volto novamente o a senha, o login da conta, tá? Coloco aqui e coloco então a senha, ok, pessoal? A senha que foi enviada para o teu e-mail da conta PAN. Muito bem, coloco aqui e aperto em OK. Pronto, você vai entrar dentro do seu escritório virtual de investidor, ok? E aí nós vamos poder aceitar lá dentro da conta Mestre, vamos poder aceitar o seu investimento e ele vai ser então adicionado ao volume central de valores em dólar para ser operado. Então esse foi o nosso tutorial de como participar do nosso Cop Trade SHA-USD modelo turbinado. Seja muito bem-vindo e até o próximo tutorial.